Nesse tutorial, vou apresentar uh, como construir, uh, como preparar uma arte no Inkscape para trabalhar com Blender. Como vocês podem ver aqui, esse é um personagem que vai ser o personagem final dessa série de tutoriais. Ele é um personagem totalmente construído com bitmaps, onde esses bitmaps são construídos em vetor no Inkscape e depois exportados como PNG. Vou mostrar para vocês de novo aqui. Ele tem sequências de imagens para cabeças e mãos. E é isso que a gente vai ver nesse primeiro tutorial. Né? Principalmente a cabeça. Vamos começar por ela. Vou dar um zoom aqui no Blender. A gente vai ver como funciona, como eu fiz essa cabeça do personagem. Bem, ele é um bitmap, como eu falei. A gente precisa ir em texturas. E lá em texturas, habilitar sequência de imagens, image sequence e usar o offset para andar, para escolher, selecionar as, os bitmaps que estão na mesma pasta com nomeados da mesma forma, como uma sequência, ok? E aí o próprio Blender vai entender que é uma sequência de imagens que a gente pode puxar essa sequência através desse campo de texturas aí, que é assim que eu, que eu trabalho, que eu utilizo esse, esses bitmaps, ok? Então vamos agora ao Inkscape. Bem, esse aqui é o um personagem totalmente construído no Inkscape. Eu tenho uh, as expressões, eu tenho as mãos, eu tenho o corpo, o tronco, né? Uh, braço. Esse é o braço. Bom, vou escrever é melhor. Eu tenho o braço. E, bem, construir vetorno... Enquanto eu escrevo, eu posso falando para vocês como eu trabalho. É... Eu, eu gosto muito de trabalhar essa arte no Inkscape e não nenhum Gimp da vida porque o vetor me dá mais possibilidade de, de edição da própria imagem. Eu posso até rascunhar o desenho em um papel e fotografar ou escanear ou rascunhar esse desenho num no, no Gimp da vida ou num MyPaint e depois trazer para o Inkscape e vetorizar isso, e traçar esse desenho. ok então para esse tutorial e para vários personagens que eu trabalho em 2D no Blender ou no próprio SimFig, eu trabalho dessa forma. Eu construo personagens geralmente no Inkscape com hierarquia de camadas para facilitar, no caso do SimFig, de importar isso. No caso do Blender é só para organizar mesmo. E nesse caso de trabalhar com Blender, eu vou exportar cada parte dessa como um bitmap, um arquivo PNG, para eu poder utilizar... É, o personagem tá? então eu tenho todas essas partes aqui lembrando tudo isso vai estar disponível no canal gritacom o, o, grita.ricolandia.com é, vocês vão poder fazer o download desses arquivos tanto do Inkscape quanto do, do Blender no caso quando é o SINFIG do SINFIG para vocês poderem operar é, esses arquivos ok? É, eu tenho aqui também o pescoço já esquecendo na hora que o personagem bebe, o, o o pescoço mexe Então vamos lá, neck Perfeito Então eu, esse arquivo aqui vai estar disponível para vocês, ok? Com todos esses elementos que compõem o personagem que está no Blender tá Vou agora exportar só as cabeças Tem um outro arquivo do, do Inkscape só para isso Vou abrir ele aqui Perfeito, aqui eu já organizei, eu tenho o tamanho do meu documento. Isso é muito importante, os bitmaps tem que ter o mesmo tamanho. Portanto, eu criei um documento com o tamanho que eu quero para aquela cabeça. E hierarquizei as camadas. O legal do Inkscape é que ele também pode trabalhar com subcamada. Ou seja, eu tenho uma camada cabeças e as subcamadas com cada, com cada expressão, né, ou cada cabeça, diferente. Bom, organizando isso em um documento né, de mesmo tamanho... Né, Para que ele possa manter o mesmo tamanho, eu vou exportar O legal, como vocês podem ver, é como eu, tu, eu trabalho com vetor No Inkscape, eu posso reeditar ou reaproveitar o, as partes que compõem o desenho do personagem Para fazer quantas outras expressões eu precisar e quiser fazer tá? É tudo vetor Vamos lá, arquivo, exportar, bitmap, vou exportar como png né? Eu, eu escolho a opção de exportar página, porque ele já vai exportar aquela, aquela dimensão do documento ali. Eu geralmente trabalho com 150 dpi para trabalhar com Blender. Okay? E coloco exportar e no meio os arquivos de forma sequencial. Isso é muito importante. Né? É, coloquei 150 dpi vocês podem colocar 300, 200, enfim, 90 mesmo, dependendo do tamanho do documento. Uh, e eu agora vou mostrar para vocês como eu é, organizo essa, essa sequência exportada de bitmaps. Okay? Vamos lá, abrindo a pasta aqui, vocês vão ver que eu tenho a pasta cabeça, e eu tenho lá todas as, as expressões, todas as cabeças exportadas de uma forma sequencial, ou seja, é, é, o primeiro arquivo é o 00, depois 0,1 e por aí vai se eu tiver 100 deles eu vou seguir essa mesma é, essa mesma nomenclatura tá e agora a gente vai no Blender ver como isso é importado eu vou criar um novo documento para facilitar isso ok uh... Lá. Bom, criei um novo documento vou pedir a visualização do topo para poder o bitmap ficar é, sobre o, o, o solo né, sobre o eixo Z eu vou importar o bitmap, porém não está me mostrando aqui porque eu tenho que habilitar primeiro o add-on então eu vou na guia de user preferences add image sequence procuro lá vou habilitar agora sim eu posso importar um bitmap como como objeto para o Blender bom vou selecionar esse, esse bitmap que é a cabeça okay. vou até a pasta onde ele se encontra, cabeças, escolho a primeira que é a 0,0 não esquecendo de antes de dar OK, habilitar essas opções de Shadeless, que é para não gerar sombra, e Transparência, para poder o bitmap ter transparência. Tá? Habilitei essa opção, ele vem como um plano. Eu não estou vendo ainda o bitmap, porque ele é uma textura. O que eu tenho que fazer? Ir na guia de visualização e pedir para ver como textura. Agora sim eu vejo o meu bitmap é, na minha viewport, na minha janela de trabalho do Blender. E para eu manipular isso... O que eu faço? Eu vou na guia de texturas, porque ele é uma textura, tá? É, eu vou na guia de texturas, habilito a opção de Image Sequence, ok? Habilitando sequência de imagens. Vou na guia de frames e coloco um frame, ou seja, ele vai carregar um frame por vez, ou uma imagem por vez. E na guia Offset, eu posso, agora, manipulando aqui, visualizar as outras estruturas bitmaps o Blender automaticamente vai reconhecer todos eles da mesma pasta, desde que eles estejam renomeados ou nomeados em sequência. Agora, para eu animar isso, o que eu preciso fazer? Eu habilito aqui a guia de animação, o botãozinho de animação do Blender, de, de gravar e de criar keyframes. Vou em Offset, botão direito, inserir keyframe, insert keyframe e ele fica amarelo. Ele já está me dizendo que aquilo ali já está animável. Ok. E cada Ele fica verde na verdade E aonde ele ficar amarelo ele me diz que ele tem um keyframe Tem um quadro chave, que é o que eu estou fazendo agora tá? Eu estou criando aqui vários quadros chaves Vários keyframes tá? De animação Para ele trocar na verdade o bitmap Ali naquela posição, mas tem um porém Que é o que eu vou mostrar daqui a pouco Bom, que é o seguinte Eu vou dividir aqui a janela Para a gente entender melhor isso se eu não fizer isso que eu fizer que eu vou fazer agora, vai dar um problema que ele vai, ele vai ficar carregando toda hora os mesmos bitmaps. Então, para evitar isso, o que eu faço? Eu tenho que mexer no método, de, no, no, no, no método de interpolação, de mudar de um bitmap para o outro. Como é que eu faço isso? Bem, dividi a tela, como vocês viram. Todos os quadros-chave, todos os keyframes já estão selecionados aqui. E agora eu preciso dizer para o Blender que eu não quero um método de interpolação convencional, que é o BZR que eu quero o constante. Ou seja, ele vai manter o bitmap. Bom, vamos lá. Guia aqui, que é a chave. Uh, é aqui mesmo. Guia aqui, chave, método de interpolação. E eu coloco o constante. Agora sim, ele vai fazer o que? Ele vai manter o mesmo bitmap até que eu peça para trocar pelo próximo. Se eu não habilitar esse método de interpolação constante e deixar o padrão que é o bezier, o Blender, ele simplesmente vai ficar trocando sozinho de um para o outro até chegar lá, tá? Escolhendo constante não, ele mantém o bitmap anterior até que eu carregue o próximo. E aí a gente consegue animar essa troca de bitmaps, né? no caso do personagem aqui, foi a troca de expressões...